Já pensou no teu futuro? É tudo uma questão de boas escolhas. Se tens paixão por fotografias, vídeos e animações, então este curso é para ti. Sim! Escolhe a Licenciatura em Multimídia, o curso que dá asas às tuas habilidades individuais, estimula as tuas ideias e oferece-te múltiplas saídas profissionais. Roteirista e realizador. Fotógrafo e operador de câmera. Editor e colorista. Designer e animador. Com infraestrutura e equipamento de ponta. No iSIM, podes sonhar e realizar os teus sonhos. iSIM O futuro presente.